baba pra gente não me se divertir porque não é aniversário aí, então eu vou ler agora o baba. o baba o baba de fora eu, eu dei essa ideia meu compadre pai Thiago então ele eu tinha esquecido ele me lembrou que era pra testar então o baba de fora bruno goleiro, dener, luciano natalino, digo é bruno, o outro bruno alan, samuel Samuel, Bruno Legelé, Robinho e Dadai. É time azul, isso aí. É São uns 10. That's a good eu falar você herde que ele vai me pagar na casa, vai vai vai vai vai One, two, three. aí. Todo dia cai não sei quantas bolas aqui dentro. Aí... Oh, quinta-feira caiu umas quatro vezes as bolas aqui dentro. Uh, aí, cara, tem que desce pelo corte ali aí tem que botar e... a rede. Tem, tem que, que ser um toque, toque, Eu acho que ele botou a rede faz bola aqui de novo, cai lá em cima. Como é que vai tirar? da é rede, entendeu? Eu acho que eu é por isso que, é que botou, ir, né? vai vai é de pau, pau, pau é vai, é vai Vai, vai, vai, vai, vai e ali, pô, a bola vai, Eu vou pegar a Aí, às vezes o meu pai eu boto e né, o aparelho olha, é um ano. Se curar a que essa aí de um ano. que tocar é mais é é um é praticamente novo. Ele me deu. Ele me deu. Ele Ele Ei! Eu não o meu ah, é lá! Sacanagem, o cara tinha é botado a roupa, o cara vai tirar. Tá porra. não não tá com tá já. Já é, não tá com ontem aí. O que é de O é O O cara trabalha com uma porra, tem que o No lá, e boa agora Ele Ó, vai com a gente. Não. Não. Não. Não. Não. não? Não ficar ainda, não Olha para ver se eu tô vendo. É Ele foi atrás da bola, ele fica. Ele tá vendo a, -a ele vai pegar cara o tá é ganhando de de bola, rapaz. o <risos> da é muito competição, uma da outra. O cara vai com um não não. Tirou três jogadores, do o tomou quatro a dois. Vem logo, pô. É a, dona, é a de hum. Não hum. Todo, todo, botar outro. Eu vou lutar Que eu é É. Aí, aí, aí Só passar do, do, do, do, do... é não o não que Trabalhando no falar. Olha, lá vai, vai cair, Tá é. é. é. Vai, Thiago, vai, Thiago, é ele! Quero o Não é Pode Oi! Eu que já pronto! E aí, professor? Já tá no pé, bora, bora, bora, tá na cabeça É de que lado, rapaz? É de é que lado, rapaz? Rosa ou azul, pô? Rosa ou azul, Braulho? Ô Braulho! Azul, azul a 100 Vamos sou vamos cara. vamos Aí gosta mais Padrão! A minha tem um nome do escribir! Aí você vai puxar aí a rua aí, ó. Puxa o azul! É mesmo? Então se Não é para isso as pessoas. Foi goalieiro! Ficou balançado e Tchau, tchau. Esse Ah, tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá agora? Não, eu vou trabalhar ainda aqui, assim, tá ali nas Aqui eu vou tomar conta assim, tá no tá? aqui